É, como é que a gente começa? Eu, eu, eu comecei a dançar em casa, na verdade, se eu for falar dança... <música> Eu, eu, eu comecei a dançar em casa Na verdade, se eu for falar dança E toda essa amplitude e universalidade da dança Ela começou em casa né? Vendo os primos, vendo é, os, os tios dançar Era uma casa e, e isso é genial, né? Porque na sequência do, do, dos fatos Muita gente me perguntou, até porque era... Eu comecei a dançar, eu comecei a fazer aulas de dança com 15 anos, mas hum. eu começo a dançar com 6, 7, né, em casa. E então muita gente me pergunta, ah, mas não foi difícil para você, homem, dançar? É, é, é um traço da cultura brasileira, né? É, dentro... Do, do universo ali, do meu, do meu universo, uhum. era quase uma vergonha quem não dançasse. Oh. É o contrário, <risos> né? é o contrário. Uhum. A, casa, a casa dos homens e mulheres de pele preta <risos> é melhor que se dance, né? é, uma das, é uma das qualidades. Uhum. Até porque, pelo prisma é, político, pelo prisma social, a dança, o esporte, a música são lugares mais permitidos para a população negra do que uhum. outros lugares como é, a, é, a, a engenharia, a medicina, ah. né? Então uhum. a, a, a retórica mostra que essas são é, cara, são Caminho situações naturares. básicas, né? Então uhum. é, não é não é fato também que é, todo negro brasileiro sabe jogar futebol, sabe tocar pandeiro e sabe dançar, não, não é. Né? Mas que não há nenhuma estranheza se é, na casa desses homens e mulheres de pele preta aquele, aquela criança, aquele jovem quiser fazer isso, não é né? uhum. Então, eu acho que foi esse o, o, o, o ponto que, que, digamos assim, facilitou que eu chegasse a vivenciar o universo das artes. Uhum. Né? É, primeiro essa liberdade, né? essa liberdade do, de pai, de pai não, porque não convivi com meu pai na infância, mas de mãe, primos, tios, né? essa coisa toda. Uhum. Ele está dançando, ele está bem. <risos>